Pegue o braço esquerdo, representado pela letra L, e encaixe na lateral esquerda do assento. Parafuse com os parafusos maiores e coloque a peça de acabamento. Faça o mesmo com o outro braço. Parafuse o encosto da cadeira dos dois lados utilizando também os parafusos maiores e a peça de acabamento. Agora, posicione a ferragem no assento, atentando-se para a posição correta. Parafuse utilizando os quatro parafusos menores. Encaixe a base da cadeira no assento. Pronto! Sua cadeira está pronta para ser usada.